Olá a todos, bem-vindos para o episódio número 10 da Genes Longevity TV. Genes, we are redefining youth. Zen Body. Zen Body para aqui. Zen Body para perder gordura sem perder peso peso. Então qual é a diferença entre perder gordura e perder peso? Para entender a diferença, deixe ver como a nossa composição corporal é. Nosso corpo é composto de três partes. A parte mais importante é a água, que representa 60 a 70% sobre o peso total. Em seguida, a massa magra, que é essencialmente músculos e ossos, e representa de 20% a 30% do peso total. Finalmente, a massa gorda, que representa de 5% a 30% do peso total. Dependendo do seu corpo, quando perdemos peso, perdemos principalmente água, músculos e gordura e isto não é bom, porque precisamos de água e obviamente não queremos perder músculos, portanto os cientistas tentam descobrir uma forma de perder gordura sem perder músculos, levando em consideração que sempre podemos beber água, então o que acontece quando comemos alimentos, em termos de energia. A comida é subdividida em micronutrientes, que são basicamente proteína, gordura e hidratos de carbono. E micronutrientes, que são vitaminas, minerais e oligoelementos. Todos os nutrientes atravessam a barreira intestinal e vão para o sangue. Carboidratos começam por ir para pequenos reservatórios no fígado e são armazenados sobre a forma de glicogênio, mas o espaço é limitado. Tudo isso é controlado e gerido por duas hormonas opostas, chamadas insulina e glucagon. Mas se nós não tivermos necessidade imediata de energia ou se a capacidade de armazenamento do fígado acabou, em seguida os hidratos de carbono são convertidos em gordura e são encaminhados para as células de gordura. É assim que ganhamos peso, por comer demasiado pizzas, massas, biscoitos, pão, açúcar e bebidas com açúcar. As proteínas são enviadas para onde são necessárias, mas, se necessário, eles podem ser convertidos em gorduras também. Gorduras são normalmente enviadas diretamente para as células de gordura. E quanto mais gordura você come, mais gordura você acumula. Agora, o que aconteceu quando a gordura está dentro das células de gordura? Como lhe disse... Nossos genes estão orientados para a poupança de energia e apresentar se a relutante em deixar sair a energia da célula. Foi por isso que a natureza construiu uma sofisticada rede de hormonas para controlarem a entrada e a saída da gordura, das células de gordura. As hormonas mais importantes são as que controlam a nossa fome. E como de costume, na fisiologia humana, temos duas hormonas que são opostas. A grelina, que é a hormona da fome, que significa que quando o seu estômago está vazio, esta hormona é libertada e pede-lhe para comer. A leptina, que é uma hormona da saciedade, o que significa que quando o estômago está cheio, esta hormona é libertada e pede-lhe para para parar de comer. A adiponectina é uma hormona produzida exclusivamente no tecido adiposo e atua em parceria com a leptina e com a insulina também. G3PDH não é uma hormona, é uma enzima e é um dos maus, porque quando se liberta, todos os hidratos de carbono irão ser convertidos em gordura, e a norepinefrina é uma hormona que aumenta a termogênese, o que significa a produção de calor pelo corpo, e consequentemente contribuirá para queimar mais gordura. Então o que acontece quando nos tornamos obesos? O nosso tecido adiposo, especialmente o abdominal, torna-se o reservatório, de moléculas muito agressivas, que estão criando uma síndrome inflamatória silenciosa. O que significa isso? Significa que aquelas moléculas más limitam a leptina e a insulina para fazerem o seu trabalho. Criam um círculo vicioso no quase a leptina não pode desempenhar o papel e você vai sentir fome o tempo todo. Então você come muito, mas a insulina não pode desempenhar o seu papel e assim o açúcar e a gordura vão aumentar no sangue, criando diabetes tipo 2. A adiponectina, que é um parceiro da leptina, deixa de ser funcional. É um problema, o que levará a uma grande quantidade de doenças crónicas, incluindo diabetes e câncer. Foi por isso que a Genesse criou o Zen Body, uma linha de três produtos concebidos para ajudá-lo a perder gordura, mantendo tanto quanto possível a sua massa magra intacta. Zen Body é uma linha de três produtos concebidos com três objetivos. inibir a ânsia por comida, iniciar a queima de gordura e reconstruir os músculos. Vamos falar primeiro do Zen Shape. O Zen Shape foi concebido para ajudar a recuperar os níveis de leptina e adiponectina para níveis adequados, para evitar as ânsias por comida, bem como a fome. O principal ingrediente é Irvingia garbonensis, conhecido como manga africana. Combinado com chá verde e framboesa cetona. É das melhores coisas que você pode experimentar se você tem um grande apetite. Manga africana irá ajudá-lo a regular os níveis de leptina. A framboesa cetona procura as células gordas do seu corpo e torna-as disponíveis para serem usadas como energia, aumentando os níveis de adiponectina. O chá verde... Apoiará os níveis de epineferina e ajudará a queimar gordura. Estes três ingredientes irão reduzir os níveis de G3PDH e reduzem o risco de converter açúcar em gordura. O Zen Shape apresenta-se em cápsulas e nós recomendamos que se tomem duas cápsulas duas vezes por dia, se possível, antes das refeições. Qualquer mulher grávida ou amamentando ou alguém com algum problema de saúde deve consultar o seu médico antes de tomar Zen Shape. Repare agora no segundo produto: Zen Fit. ZenFit foi projetado para ajudar a minimizar a perda de músculo e a recuperar músculo que foi já perdido. É uma bebida amino num pacote longilíneo. Mistura-se um pacote de 300 ml de água fria 30 a 60 minutos antes das suas duas principais refeições. Com as suas cápsulas de Zen Shape, cada pacote contém 20 gramas de proteína de alta qualidade, mais. Toda a cadeia ramificada de aminoácidos mais extra-L-leucina. Os aminoácidos são essenciais para a sua saúde, mas o seu corpo não pode criá-lo por, por si mesmo. À medida que envelhecemos, é mais difícil construir ou manter os nossos músculos, mesmo com exercício. No entanto... Estudos têm mostrado que o que precisamos é termos mais do aminoácido chamado L-leucina. E o Zenfit tem-no. A L-tirosina ajuda a aumentar o metabolismo basal e manter a produção da glândula tiroide, que pode decair no período de uma dieta. Zenfit tem a L-tirosina. Os aminoácidos ramificados são especialmente importantes para proteger ou construir os músculos que são estimulados pelo exercício. Zenfit tem-no também. Finalmente, aminoácidos também ativam neurotransmissores no cérebro que pode elevar o seu humor. Vamos para o próximo e último, Zen Pro. A proteína é o combustível mestre dos músculos. Foi por isso que incluímos no Zen Pro uma mistura de proteína premium de soro do leite, arroz, ervilhas e pó de sementes de chia. A fórmula Zen Pro também contém uma mistura probiótica de bactérias saudáveis que, para otimizar a digestão e ajudar a manter o tecido magro. Mistura um, co, um pacote com 300 ml de água fria ou leite de arroz ou leite de amêndoas e faz um lanche uma ou duas vezes em qualquer altura do dia. Como ver os resultados? Normalmente você salta para uma balança para ver os seus progressos. Não faça isso com o Zenbody. Body. Use outra ferramenta. A primeira coisa a fazer é descobrir que se tem muita gordura. E para isso há muitas ferramentas, algumas muito caras. Mas o melhor e o mais exato... É a sua fita métrica. Para medir a sua cintura abdominal, certifique-se que usa uma fita com tamanho adequado e a coloca sobre o seu umbigo. Para as mulheres, uma circunferência da cintura abaixo dos 80 cm é saudável. Se estiver entre os 80 e os 88, há algum risco, mas ainda rapidamente reversível. Acima dos 88 centímetros, risco de doenças cardiovasculares e outras doenças trónicas tornam-se importantes. Para os homens, os riscos para a saúde começam acima dos 94 centímetros e esse risco é muito alto acima dos 102 centímetros. A sua circunferência abdominal será a sua guia durante a viagem para uma saúde melhor. Entretanto, se você quiser ir a um valor máximo e um resultado máximo de ZenBody, você deve melhorar o seu estilo de vida. Meu nome é o William Amzalá, voltamos a ver-nos no nosso próximo episódio. Obrigado! Genesse defining you.